População, transporte, trabalhar. Respeito. A segurança. Aí começaram a agredir os passageiros que estavam segurando a porta. Do nada, ele foi chutar. O um rapaz acabou me atingindo, não tinha nada a ver. Eu perdi um órgão. Perdi o intestino. Um local que tem quantidade de massa, igual tem, não tem uma enfermaria em nenhuma estação. A gente não tem acesso para o trem, nem, nem tem condições. Então a gente tem que pedir a Deus para a pessoa aguentar, se suportar até a próxima estação. Eu fui entrar dentro do trem, desculpar o lugar. Eu caí, os pais, os pessoal tudo pulando por cima de mim, não tem nem saber. O atendimento foi nenhum. Eu arriei, quem me socorreu foi os passageiros. R$ 2,90 a passagem, teria na moral, né? R$ é, 2,90 de cada pessoa aqui, todo dia, pode ser na conta do lado. São milhões que entram aí na supermervia, não é? Graças a Deus a gente pode, e as pessoas que não podem. Tá muito caro isso aí. Mais investimento é o primeiro. Se você não botar um trem novo aí, você não vão poder mais trabalhar. É o certo. Aí tem um... Um anúnciozinho que já é gravado Não é a pessoa que está falando ao vivo Já fica gravado repetitivamente Todas as estações falando Ah, o trem está em velocidade reduzida Porque as portas estão tá fechando Bastante gente já teve esse problema de chegar atrasado Por causa do horário do trem Por que jeito para o que a gente chegou ao trabalho horas da manhã? Assalto, né? A gente ouve, ou escuta talvez muita gente não procura para registrar, dá muito problema de portas, é freio bastante apertado, superlotação total ali é é é é agora, moça ali, o reporte quentinho é No momento que a gente passa da, da roleta, entendeu? A gente passa a ser um usuário do Supervivo. Então, a vez você está apertado. Você não vai pedir para ir no mercado, numa, numa lanchonete e vai deixar você voltar. Então, todas as estações deveriam ter banheiro. Para as pessoas, eu acho que um pouco mais respeito, porque você paga a passagem. O ar é bem difícil de ser ligado durante a manhã. O trem é quebrado, o trem fede, o trem não tem ventilação. Quando está calor, o trem é quente. Só dentro de, de ar-condicionado, quando está frio. Por exemplo, já são 100 mochilas fora das costas. Não, o problema é de vez em essa merda desse trem. Né? O serviço que é considerável, fraco. tem que melhorar. Vamos dizer que de 100% melhorou alguma coisa. Tem que ter uma prioridade do ser humano. tá, tá levando gente viva aqui